Hum, tudo bem. Graças a Deus, né? hum, deixa-me ver. O corpo é o meio de interação dada a continuação e estruturação do que fundamentalmente é uma estrutura de sentidos dado ao que o, o diante do sentido da compreensão ou da vontade de absorção da própria grandeza, o espelho dessa grandeza interna em objetos cobiçados ou metas. Mas isso é uma grande ilusão. Isso é algo que dissocia o ser. O corpo não é instrumento para metas, ou alcançar experiências, prazeres. Experiências e prazeres são inevitáveis ao corpo que tem esses sentidos. Dada a natureza do corpo, as fontes causadoras e causadas, fontes que objetificam a expressão do contínuo, e perpétuo meio virtuoso de interpretação da vida, trazem por si só registros inacessíveis, problemas, inseguranças que são transtornados por meio da projeção dos aspectos da percepção do que é o ser no meio. O ser já pertence. E a ideia de pertencimento e padrões instintivos baseados no medo, padrões tribais, baseados no medo, já não fazem sentido. E o corpo como meio para chegar à grandeza, ou objetos, ou a objetificação do mesmo, em meio à condição humana, o ter para ser, já é obsoleto, difuso, é negligente. Não é humano. Diante dessas fontes, temos as ordens de expressão. Ser, compreender e descobrir. E assim, sucessivamente E assim, diante da imensidão da infinitude que há entre dois e três... Temos o sentido da quantitividade e da quality, da qualitividade do que é dois ou três. E as definições bem expressadas. E mesmo assim não, me, não nos prendemos a essa finitude. Podemos com isso trazer a estrutura da vida que vale a pena ser vivida, da expressão do corpo, do espírito, do homem na natureza, diante da natureza, em meio à natureza, com um fundamento empírico, dada a sua própria natureza, sendo ele mesmo. E deste modo, temos a forma e o formato para fundamentar os pensamentos. E a compreensão da vontade, não no objeto, de foco ou assim não há necessidade, sem a necessidade. É a compreensão da vontade sem a necessidade. É a dissociação da submissão do conjunto de regras sociais estabelecidas por imposição. Dado o objetivo sem objeto, pois o corpo não é a entidade objetificada que serve como ferramenta para a interação. O corpo é a interação em campo interativo. Deste modo, é imperativo que o ser represente o seu próprio caminho para que, por meio de virtudes, ele compreenda o seu papel em meio à vida, que é ser vivo diante do universo em seu próprio universo. E assim ele se torna um ser de infinitos setores na sua própria natureza, fazendo parte da constante e compreendendo o mundo em relação a ele, existendo, existindo, existindo e refletindo, dada a magnitude inconcebível de um sistema onde ele mesmo pertence. Dada a especificidade dos extremos, porém, a delimitação dos meios, cuja tamanha grandeza é seu pensamento. E assim, diante do nada, podemos ser levados ao infinito, que por si só é nada, ao nosso pensamento, imaginação, intermediação mental, para que possamos perceber o infinito em existência e compreender a origem sem ter um início e compreender o final sem ter um término. Desta maneira, a intermediação desses aspectos, dada a compreensão do ser humano, que concebe, sim, o infinito na infinitude da vida, em um ser vivo celeste, que exir, reside em um corpo físico resultante de um campo interativo para favorecer seus aspectos, suas percepções e estruturas. E deste modo, temos um modelo interativo, imperativo, social, condicional, para que o ser viva livre, sem associações de tabus e condicionais desses tabuismos e essas acepções dissociativas, aonde temos mais liberdade para o ser exercer a sua própria liberdade e integrar o universo externo ao seu universo e ter o um mecanismo de tradução e transdução dos aspectos percebidos externamente e criados internamente. Deste modo, criando um modelo de criação em si, para si, se formando por meio, sendo o meio, e traduzindo esse meio com as concepções, traduções e auto-permissões, sendo ele mesmo sustentado e amado, permeado pelo todo e tudo que faz de nós seres livres em amor. E com amor, ó, sim Paz, ó, paz, ó.